MT-07 Nova motocicleta da Yamaha Campeão, pessoal Tentamos aqui, sofremos o dia inteiro Hoje aqui, esse desafio aqui Não tá mole, não Conseguimos Colocar um TaylorMade Tentamos de tudo, vários modelos para chegar nesse aí Com muita canseira, né Vou agora dar uma ligadinha para vocês verem Dá uma olhada aqui, ó Campeão Bacana Vamos só dar uma ligadinha Não tem que apertar o... Vou dar um acelerão lá um para acelera lá para gente ver. Não sei se vocês vão aprovar. Acelera mais um pouquinho só para É MT-07